conversando hoje com a professora da Faculdade de Educação e coordenadora do Observatório do Trabalho e das Políticas Sociais para o Infanto Juvenil, professora Laura Fonseca, uma das extensionistas mais ativas da nossa universidade, conversando hoje não apenas sobre o Observatório do Trabalho, mas também foi uh, feito um lançamento de livro da professora Laura durante o Salão de Extensão, a gente vai conversar sobre a trajetória dela como extensionista, enfim, traçar um panorama a respeito de tudo isso, Uh, eu queria começar, professora, perguntando justamente a respeito do Observatório do Trabalho, para a gente fazer uma introdução. Uh, o que é esse projeto, o seu histórico, enfim, ele atua em diferentes frentes também. Uh, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente e os ouvintes do Extensão em Foco, na Rádio Urbis. É, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da trajetória da gente na Extensão. O Observatório do Trabalho e das Políticas Sociais para o Infante Juvenil, na verdade, articula a extensão e pesquisa, não é? E, e buscamos fazer uma sistematização da questão da exploração do trabalho de crianças e adolescentes e das políticas de proteção, no sentido a combater essa violação de direitos. É, tanto na pesquisa quanto na extensão, que realizamos na Grande Cruzeiro já desde 1998. O né? Observatório é o projeto Sensei Pesquisa nesse momento, como um guarda-chuva que nos ajuda no campo, na escola, no espaço socioeducativo e na rede ampliada e na micro-rede, lá na micro-região 5 do Conceito Telar, que é onde a gente atua já há quase 20 anos e esse projeto atualmente ele se divide em quatro braços diferentes né, nesse guarda-chuva né vamos e... falar sobre, um pouquinho sobre cada um deles e como é que como é que funciona né ah. esse trabalho de vocês então primeiro vou falar da, da pesquisa né que busca atranar, participando da rede ampliada que é uma reunião dos serviços da região da Micro 5, é, assistência, saúde, educação e conselho tutelar, fundamentalmente, que busca enxergar os, as situações de violação dos direitos da criança e do adolescente e das famílias daquela região. Então, nós participamos dessa rede, participamos, que é uma vez por mês a reunião, como participamos de uma, da, eles chamam de redinha, né, que é só a Cruzeiro do Sul, a Vila Cruzeiro do Sul e não a... A toda a Cruzeiro, e participamos escutando e intervindo nessa discussão da violação dos direitos, focando mais do que né? prioritariamente o trabalho infantil e juvenil. Mas acabamos, acabamos enxergando uma série de questões, como vagas na creche que não aparece, as condições de trabalho na escola, as condições de trabalho na assistência, agora uma série de fechamentos de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são ações de contra tem uma, uma ação de proteção à infância e à adolescência na periferia da cidade. Então, esse é um, um movimento. Como extensão, nós estamos numa uma escola municipal e uma escola estadual fazendo oficinas para problematizar com a brisada, a exploração do trabalho infantil e juvenil e as opressões. Né? Começamos com violação de direitos, mas desde o ano passado na verdade, 2015, começa a aparecer com muita força o racismo e o machismo em especial. E isso acaba demandando das estudantes que fazem oficina que tratem também desse tema. Duas escolas e dois espaços de convivência e fortalecimento de vínculo, que são nossos projetos de continuidade, né? Desde 98 a gente altera a escola, altera o lugar do, do, do, da, da assistência, não é? Mas vem focando esses dois espaços, essas duas políticas de proteção à infância e à adolescência. E neste último ano, a partir de 2017, né, 2016, nós fomos contemplados com o edital do Proext, para um curso de aperfeiçoamento aos trabalhadores dessas redes, que nós chamamos operadores de direitos, operadoras de direitos. Porque o que, é que nos chamou a atenção na medida em que em especial a pesquisa, mas também a extensão, nos indicava uma, um esgarçamento, uma dificuldade na proteção, entre outras coisas, a precariedade das condições de trabalho, das relações de trabalho dos trabalhadores da assistência, da educação e da saúde, com diferenças, mas na verdade se está esparramado, a terceirização avança muito e isso faz com que os trabalhadores não tem, um, na verdade, sequer continuidade no trabalho. Né? E, e muitas outras coisas. Poderíamos conversar sobre isso, do quanto um trabalhador que não tem um vínculo formal de trabalho, garantia dos seus direitos trabalhistas, e, e humanos e sociais, como é que ele vai atuar na proteção do outro, né? das crianças, adolescentes e família, que é a tarefa deles. Além disso, esses trabalhadores também não têm, vamos dizer como rotina, a valorização da sua experiência de trabalho como produção do conhecimento. Então, essa é a diferença nesse nosso curso. Nós chamamos de experiência refletida, não é? Um espaço onde, depois de termos tido... O curso teve sempre três, é, turnos cada bloco. Primeiro turno, uma conferência com uma discussão mais dura da teoria. O segundo turno, o mesmo tema, mas trabalhadores apontam dialogando a sua experiência e a teoria. E o terceiro turno chamamos de experiência refletida, quer dizer, os, só entre nós, cursistas e, e o grupo Trabalho e Formação Humana, que é o grupo que eu coordeno hoje com estudantes de graduação, fundamentalmente bolsistas de extensão a partir do Proex e também dos editais de continuidade da, da né? da Pro-RECT no caso. É, então, fazemos a escuta, de, vamos dizer, desse mesmo tema sobre como é que bate nesses trabalhadores e que alternativas eles têm buscado para superar os impasses quando isso é, atravessa o trabalho, se me faço entender. Quer dizer, por exemplo, a questão do assédio moral e a dificuldade que eles têm de avançar, vamos dizer, nas, nas suas propostas, porque, bom, a empresa que faz a mediação do serviço com o fundo público, no caso da assistência, por exemplo, não avança, não, não, não quer esse essa discussão essa liberdade esse tema né a discussão da escola sem partido onde que levamos no campo da educação na se ela é muito dura também porque boa parte dessas ongs hoje estão na mão das igrejas então tem também esse esse viés não é a vamos dizer a matriz religiosa que dirige a ong acaba Impondo a concepção pedagógica é, do espaço de trabalho na assistência. Esse é outro problema para essas trabalhadoras. O cenário acaba trabalhando... ficando, traz um pessimismo grande. Bom, vocês são muito combativos, né? Mas o, o cenário ele, realmente atualmente ele é, ele é bem complicado, né? Muito complicado, muito. Agora, esse povo lá da Grande Cruzeiro e a gente tem a oportunidade há quase 20 anos de conviver o quanto eles se entregam no trabalho, refletem sobre o trabalho, fazem a luta, não é? Inclusive nas paralisações, nas greves que tem havido, aquela comunidade se organiza, participamos de uma assembleia comunitária belíssima, né? Mais direitos e menos ladalha era a consigna, né? Por essa retirada de direitos que também a prefeitura vem fazendo, vai na Paia, a greve dos municipais há 20 dias, já isso não é? É... Esse, esse grupo, fundamentalmente, é de municipais, embora tenha também trabalhadores do Estado, em especial da assistência. Mas essa micro região da assistência, não, desculpa da educação. Mas saúde, educação e assistência, os trabalhadores, fundamentalmente, são municipais. Não necessariamente servidores públicos contra, concursados no município porque contratos e terceirizações e, enfim, essas relações trabalhistas é, esgarçadas já, né, precarizadas, é, infelizmente é o que mais aparece na hora é, desse trabalho de proteção à infância e à adolescência. Porto Alegre é uma cidade com uma periferia muito grande, assim como a grande maioria das capitais brasileiras, uh, e há várias comunidades com problemas semelhantes a Grande Cruzeiro, Vila Cruzeiro, enfim. Uh, por que a escolha da Vila Cruzeiro Nesse universo de, de, de tantos de, de tantas comunidades carentes Aqui na capital Então, em 98 O pró-reitor de extensão à época Me chamou Indicada por um hoje querido colega Na época um estudante da pedagogia Que, disse que eu era para o professor Coelho Na época, pró-reitor de extensão Que eu era uma que tinha encontrado uma professora Talhada para o projeto de extensão Que ele precisava e era um programa institucional chamado Extra Muros. Aí eu fui para Cruzeiro. Eu entrei em 97, agosto de 97, com, um projeto, com este projeto já de, na periferia, poder enxergar na escola em especial a questão da exploração do trabalho infantil, que é o meu tema de estudo já desde a dissertação. Mas eu ainda não tinha... a, a o lugar para ir, eu vim de Pelotas, enfim, estava chegando em Porto Alegre, na verdade. Quando a, a reitoria me faz esse convite, bueno, aceito, passo a, a, a fazer a mediação, não é? Entre a união de vilas da Grande Cruzeiro, que era o espaço de organização das 42 pequenas vilas naquela época, e colegas da URGS na época, tínhamos é, saúde, educação, era, medicina... É, farmácia, enfermagem, educação, educação física e direito e arquitetura. Acho que eram as grandes áreas que compunham, né? acabaram atravessando esse programa extra-muros, que eu tive a oportunidade, o prazer, enfim, de, de coordenar com esses, com esses colegas. É, e, e fazia, então, o, o meu meu recorte de extensão né? comecei nos espaços na época, chamavam extra classe antes da municipalização da assistência trabalhar na escola nesses espaços e aí um elemento que apareceu na discussão de avaliação é, durante o salão aí, com os avaliadores externos quando eu saí para fazer o doutorado, na época entrávamos com o mestrado apenas né? é, não ninguém assumiu a coordenação do projeto. Então, em 2012 o projeto, o Estramuros, se terminou. Né? E foi um elemento discutido não em função disso, mas das aposentadorias, né? Ninguém mais deu essa continuidade. Eu saí para fazer a tese, o campo era a Grande Cruzeiro, os espaços socioeducativos e escola, enfim, onde eu, eu trabalhei. E na volta, aí já não era mais essa união de vilas da Grande Cruzeiro, o espaço de interlocução, já era a rede em torno do de lá Aí devolvi a minha tese numa formação continuada, mas informal, nas reuniões da rede mesmo, que era o espaço que havia ali, porque o pessoal não tem liberação para fazer formação, né? Pelo contrário, são assediados se se organizam para fazer formação. É é perverso isso, mas já era assim, hoje é muito pior. E aí, bueno, então, segui o trabalho, em alguns momentos consegui com a farmácia por um pequeno tempo e depois segui com o grupo de graduação, sempre pesquisa, extensão e ensino, aí sempre nesses movimentos, né? escola, assistência e a rede. Esse livro que está sobre a mesa aqui, ele foi lançado durante o Salão de Extensão. E para a gente poder encerrar o nosso papo, eu queria Sim. falar um pouco sobre, esse, sobre essa obra aí. Enfim, queria que a senhora comentasse aí, o livro Trabalho e Formação de Trabalhadores e Lutas Sociais no Campo da Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente. Isso. Organizado junto com o GFTH. Né? GFTH, Grupo Trabalho Isso. e Formação Humana Então, esse livro... Vem junto com o edital ProEx 2016, então é recurso público, não é? Por isso ele vai estar sendo distribuído, né? E ele é fruto do curso de aperfeiçoamento, ou seja, os artigos aqui colocados, os capítulos, foram... A são inscritos pelos trabalhadores da universidade e não né, professores da universidade, professoras, mas também professores e professoras da rede municipal e estadual, da assistência, trabalhadores da assistência e da saúde, que deram aula no curso. Então, aqui tem alguns deles, temos já um segundo número previsto para março, aí também com os trabalhos dos trabalhadores do curso que estão fazendo uma pequena intervenção nos seus espaços de trabalho com uma forma de devolver o conteúdo. E vão produzir um capítulo a partir dessa, dessa intervenção. Né? Para nós é um orgulho poder lançar este livro. Produzido pela gráfica da, da URGS, né? com fundo público de novo, eu acho que é, é, é muito importante, e a nossa ideia é que ele vá para as, os espaços de trabalho, não é desses trabalhadores, e que sirva como um processo de continuidade na formação. Porque agora nós fechamos esse curso com o próximo livro e retomamos um novo processo de extensão e pesquisa agora de uma forma mais articulada e focando na exploração do trabalho infantil juvenil naquela comunidade a partir dos serviços. Nós vamos trabalhar a formação e pesquisa junto com os trabalhadores da saúde, da educação e da assistência social sob a coordenação da rede ampliada da micro região 5. Né? Então, avançamos no sentido de que se torna mais amplo o nosso diálogo com a comunidade a cada movimento que fazemos. E sempre nessa questão, né, me parece fundamental que o que a gente chama de diálogo extensionista não só toque, a, a, não só que a comunidade nos nos, nos toque, universidade, mas que a gente se modifique. né? A gente consiga devolver o que faz, escute e consiga alterar os projetos, consiga conceituar de uma forma distinta, a partir da experiência de vida e trabalho da classe trabalhadora, da periferia com quem a gente dialoga, com os movimentos sociais, as cooperativas, enfim, é, o universo de, de sujeitos com os quais a gente, como instituição, organiza o trabalho acadêmico. Né? Quer dizer, qual é a função social do conhecimento na universidade pública? para mim é produzir conhecimento para a população, para os movimentos, né, que possa não resolver a questão social, porque esse é o papel do Estado, mas, de fato, ajudar, não é? Tanto na potência da política pública, quanto aqui que as pessoas, os trabalhadores, a juventude, enfim, possam compreender um pouco melhor que realidade é essa e também nos ajudar a compreender com eles, não é? Eles têm a experiência cotidiana da violência, do desemprego, da submoradia, da né? nossa periferia, como disseste há pouco, problemas não, não faltam, não é isso. E a gente precisa ser, compreender e dialogar concretamente com essa realidade. Né? Para mim, a extensão social tem esse papel espetacular, que é nos. Vou dar em cheque o tempo inteiro, a nossa teoria e a realidade social. Muito, Muito bem, professora Laura Fonseca, da Faculdade de Educação. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho, sucesso pelas das, as iniciativas de vocês. Muito obrigada pelo espaço de divulgação. Enfim, que para nós é muitíssimo importante que a Rádio da Universidade nos deixe falar da nossa produção, né? Divulgue. Obrigada, Vicente. Vamos agora às notícias da extensão. A professora Vrana Panisi é a próxima palestrante do Conferência Zurgs. Ex-reitora da universidade entre 1996 e 2004, Vrana falará sobre autonomia e democracia nas universidades da América Latina e do Caribe. A conferência ocorrerá na próxima segunda, dia 30, às 7 da noite, no Salão de Festas, segundo andar do prédio da Reitoria. O Salão de Atos da URGS receberá no próximo dia 18 o Encontro de Educação Escolar Bilíngue e Cultural de Surdos e o 4 Fórum Estadual de Educação de Surdos. O evento encerra o trabalho do projeto de pesquisa Produções Culturais Surdas no Contexto da Educação Bilíngue. O evento ocorre durante todo o dia e é gratuito. Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo site www.urbs.br/libras.